Guerreiro de fé. As pessoas sabem que é você nessa conta? Ah, sabe porque o ap. e aqueles sites me entregam. Ah. Eles sabem que eu sou eu, daí aparece sempre quando as pessoas, sei lá, colocam pra ver quem tá na partida, do elo de todo mundo, aparece ah, pro player. Cara. Sério? É. Que loucura! <risos> mas isso pode? Não é tipo invasão de privacidade. Foi a hora que pode. É porque essa conta tinha nick, tipo, acho que era Pen uma alguma coisa assim. Ah, tá, justo, justo. Daí pro pessoal acompanhar, mas é. Eu não tenho mais conta da Riot também, né? Porque eu não sou pro player. Ah, não tenho, é Não tenho nenhuma conta secreta. Nossa, aquela cara. conta da Riot é tudo. Sim. E me conta, como que tá sendo essa semana? Tá sendo uma ótima semana. Tá friozinho, né? Ti... Tá... É, aqui tá muito frio. Frio deixa tudo melhor. Você, você é o primeiro frio, então. Sim. Você gosta de morar onde você mora? Eu adoro morar aqui. Eu tava pensando em... Tipo, o meu sonho de vida é morar em uma casa, em condomínio. Eu tô super Nossa, explorando venha opções. Pra cá. Venha pra cá, você vai amar aqui. Você vai me odiar muito se eu for de Cometa? Mas pra Saindra também. <risos> tá, vou de Thunderlord. Mas me explica, por que o Cometa pra Saindra? É porque eu odeio usar ímpeto, mas eu <risos> sei que é certo usar ímpeto, mas eu odeio. Não, mas ó, entre ímpeto e cometa, pra ela, eu usaria cometa. Eu acho ímpeto pra ela, acho que eu ficaria meio perdida. Tá, ah, eu vou de cometa então. Mas, porque, mas me conta, tipo, o conceito do Cometa. Eu quero de verdade, de verdade, da sua experiência, eu não tô dizendo usado. Eu só consegui usar a Cometa na Solo se eu tivesse duo com a The Carry muito bom. A minha vibe do Cometa nesse jogo específico é porque eu gosto muito da árvore de feitiçaria, eu não gosto da árvore de dominação e eu não quero usar ímpeto. Sólido. Mas acho que eu vou de ímpeto sim, por causa dessa Gwen e essa Kiana aí. Pronto, todo mundo tava tá ouvindo a gente, já tão conversando com a gente no chat. Já tá tendo, rolando um bate-papo. É por isso que a gente tem que cobrir o mapa, gente. Não tá é Tá rolando eu... um bate-papo já. Não, não é porque eu gosto de cobrir o mapa, é porque, <risos> porque o pessoal joga junto comigo aqui. Tá, como é que a gente quer fazer? A gente vai na sorte? Quando você usar o quê, eu tento reagir? Eu acho que sim. Peraí, vou... você tá com o W ou com o quê? Não peguei nada ainda. Tá, peraí, vamos testar isso. Tá, vou pegar o W peraí. então. Pega, peraí Ai tá. Não tá. foi, tá, tá. Tem, segundos, tem segundos segundo. Tá Ó, eu vou, eu vou dar o um Q nesse aqui, tá? Tá, tá Ai, droga não, você... É muito difícil, gente Posso ser. Ah, eu acho que tem que ser muito rápido, acho que sou tem eu Tem que ser muito rápido, tem que ser muito rápido, é Gente, o combo é horrível, desculpa, não tem como Vamos só combalar level 6 com stun e ult mesmo Mais fácil Mara <risos> Pô, eu não vou mirar nada na CV porque dela fica sem mana pra sempre. Mas ela é rata essa CV. Que é isso, que é isso? Boa, boa, boa, boa, boa. Só corre agora. Sim, vou. Então ela vai pé, falar melhor abaixar. É vai, Nunu. Ah, desgraça. Cuidado aí, a bandejona. Ai, gente, eu mandei o ponto de trocação sem querer, porque só tenho esse blitz que, aqui. Feio, feio. Eu acho feio. muito feio que mano, eu acho muito deselegante. Eu vim aí. Ai, gente, minha maestria escorregou, tava no... Tava no point click aqui foi mal, galera. Maestria é só os monolux. É. Ai, eu amo mostrar maestria, para. Todo monolux, pão, maestria, não entendo. Todo monolux. Monolux e monoyasa, tipo, é isso que unem eles. A menina tá... Ah, não pode te falar do tá ghost. <risos> A bola, olha! Boa. Nossa, o papo na cabeçona da Sona! Ela não é muito confiante no escudo dela, né? Ela não usou nem uma vez ainda. Pior é que esse shield da ver, ele é muito roubado porque a animação dele é muito na hora. Ixi Maria. Que isso? A Gwen aqui? Ah! É o Kami, né? <risos> ok, saiu o Gnacht. <risos> Quer usar nesse aqui? Qual é esse? Qualquer um. Tá, vou usar nesse. Tá. Come! Eu não sei o que eu tô fazendo errado. Eu acho que muito tá, ou é muito <risos> difícil, ou eu arrumaram. é muito difícil. Ou arrumaram a... Ah, eu não vi onde é que a que tá. Vou pegar 6 e um Minion, dá pra matar a Sona. Ei, foi QR. <risos> Ai, desculpa. Teve um kevinho antes. Ok, a Kiana tá vindo aqui. Olha lá, a Kiana. Ela é muito melhor que a irmã dela. Ela não é louca, né? Vai embora. Que isso, Mulher tesoura aqui. Que farofa que a. Que, que, que, que é antes. <risos> <risos> do céu, o <risos> que é isso? Galera, vamos com calma aí, gente. O Meet and Greet, o meet and greet é daqui duas horas. Vixe! Ai! Ah! Cancelou na hora! É, isso foi triste. Eu não acredito! Nosso time falhou da matemática. Eu sempre, eu sempre fico triste quando isso acontece. Tipo, a gente tem três pessoas, o time deles tem quatro. Não luta, gente. É só isso. Morra Meu de boa. Deus. Gente, eu, eu me em a daqui duas horas, tá bom? <risos> gente, eu achei que, ela, que ia ser milhões aquela play. Nossa, foi triste a Riven. Jogou muito. Foi horrível. Mas foi a horrível. típica play que foi azar. Certeza que ela, tipo, não calculou? Não, ela não calculou. Não, nem f que ela calculou. Só né? Hum, fuck. Corre pra cima depois que você matar aí Ou será que você mata ela? Ela não tô ainda Ó o kite de milhões, o kite! <risos> o kite! Calma, Gordog, fica tranquilo. Larga essa faca. Nossa, gente, colocar essa play com uma música eletrônica. Essa mulher vai morar aqui, sabe? Ela vai, ela quer aparecer na live. O kite, gente, é, filha. Ai, sério. Oxi Meu Deus, que louca essa menina Ai, meu Deus Ai, amiga, eu usei eu na pega aqui <risos> Nossa, Caio, é você? É você, Carol? Hum. Ah, vamos matar, a gente vai morrer mesmo não vou morrer, não não, não Kiana! Mata ela, mata ela, mata, mata a Sora, mata a Sora, mata a Sora. Boa. Boa. <risos> Aí ah, ela ganha pontos pela criatividade, eu gostei. Kiana, né? Como que é o nome dela? Vou mandar um beijo pra ela, beijo pra Kiana, gente. Dá sub, se inscreve, e ativa a notificação, por favor. <risos> <risos> por favor, pelo menos. Putz, perdeu o Drago, hein? Ficou feia na foto, hein, Kiana? Vem matar mais um pouquinho Nossa, o Vod. Nossa, Kiana, você ficou horrível na é, foto. É, vem fechar feio de novo. Tá na hora de, de trocar novo. de celular, tá na hora de trocar de celular, viu? Ai, gente, não pode acabar esse jogo sem tentar fazer isso, sério. Ah, eu, eu tô... Ai, minha, eu... minha autoestima foi pro saco tentando fazer né? Não! Erro. Vamos tentar de novo. Ah, não pegou a pontinha. Não deu range. Achei que a pontinha ia pegar. Esmaga ele também. Meu Deus! Tem gente aqui. Muitas pessoas. E ela? lutou. Ela ativou a churela. A mina tá aqui, aqui é a Ney. Ui, mamãe gosta de um pacoco. Ah, você pegou aqui o boa. Gente, sério, tem gente em qualquer canto do mapa, Kami. Eu falo que flex tá é mais difícil que rancado? Você joga no modo very hard, porque o pessoal é muito louco pra estar tá nessa lenda. Ela ativou a chorelha Ai, aqui, Ana. Nossa tesoureira!